Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. O Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanios chateado aqui. Exatamente, rapaz. Alanius, P da vida aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar de uma forte decepção que nós tivemos aí nesse ano de 2022 com o um jogo de luta, que vocês já viram aí na nossa thumb, já viram aí no nosso título e tal, que colocamos uma boa expectativa nele com tudo que eles vinham mostrando pra gente, mas o pós-lançamento dele, cara trouxe algumas coisas ali, até mesmo em termos de atualizações que nos deixaram bastante decepcionados aí, até mesmo algumas decisões que a empresa tomou com base nos conteúdos do jogo, né? Então já deixa seu likezão aí se você tá curioso, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam do nosso censo 2022 aí do Meia Lua que está rolando, está aqui embaixo no comentário fixado, se você puder dispor aí de 2 a 5 minutinhos pra poder responder lá, dar o feedback do nosso trabalho e falar um pouco também de você, vai nos ajudar pra caramba, pessoal. Contamos com a força de todos. Então, vamos lá, meu querido Alanis. Deixa eu até trocar nossa tela aqui para deixar um gameplay enrolando. Enquanto a gente vai discorrendo um pouquinho aí sobre o DNF Duel. Como um todo, né? No seu pré-lançamento, pós-lançamento também Tudo que eles estavam mostrando do jogo, ele parecia bem promissor A gente jogou bastante as betas, inclusive aqui no canal, em lives né? A galera curtiu pra caramba, o gameplay tava bem divertido E a gente tinha uma quantidade limitada de personagens ali A gente sabe muito bem E aí, finalmente, o jogo foi lançado no meio do ano agora, com um panteão maior de personagens inclusive e tal e assim, o início foi até bem legal, tinha muita gente jogando e tudo até começar a aparecer os problemas, por exemplo, matchmaking tava demorando pra caramba pra acharmos pessoas pra poder jogar a parada isso daí já é um problema muito grande pra um jogo que tem uma força maior no online que o DNF do Duel é assim, tinha muita gente indo atrás dele por conta das jogatinas online pra poder se provar, pra poder evoluir no jogo e tal, porque eu acho que esse é o principal ponto de diversão dele, apesar dele ter alguns conteúdos casuais bem legais ali né, história pra gente poder acompanhar e tudo, e unido a isso nós tivemos um problema também com personagens quebrados vamos dizer, a gente sabe que todos os personagens do jogo eles são muito fortes, eles têm pontos muito fortes assim que se explorados, a luta pode ficar até sem graça para quem não manja tanto do game assim e de como os personagens funcionam, porém apareceu o nosso querido e famigerado né Lani, Swift Master, junto com a nossa querida Striker, podemos botar assim também né, que é a menina lá que dá porrada pra caramba, mas principalmente Swift Master, que de certa forma acabou desanimando muita gente, porque o personagem era extremamente quebrado, pelo menos até um tempo atrás, porque eles já mataram o personagem com pets futuros, e muita gente começou a pegar ele, a gente topava com o um cara no online, era basicamente largar o controle e deixar ele fazer o que tinha de fazer. E isso acabou desanimando muita gente, né Alanis? Mas principalmente eu acho, o problema do matchmaking foi o que acabou assim quase que matando o jogo definitivamente, né brother? o que, que você acha? De fato, né, assim o tempo que a gente demorava para encontrar alguém, dependendo da região que você procurava, já não era muito grande, quer dizer, já não era muito grande não, já não era muito pequeno, era um tempo considerável até, a melhor forma de você conseguir achar oponente era deixando lá pra ele procurar praticamente que em todos os players ao redor do mundo, e aí se batia a conexão, beleza. O ponto é que eu vou trazer uns números aqui, Caion, a média de players em julho que foi quando o jogo saiu, era de mil 895 o ponto máximo ali foi de 7 mil players online. Hoje, nos últimos 30 dias, esse número de 1.800 para cima Caiu para 75 Com o pico de 172 Isso daí eu tô falando com os números da Steam Que é onde a gente tinha a melhor versão do jogo Não tô considerando aqui os números do Playstation Porque uh, na última pesquisa que eu fiz Ele não aparecia nem no Top 100 Dos jogos mais jogados ali do Playstation E dentro desse Top 100 tinha média de 10 players Então se ele não apareceu nessa média Quer dizer que os números lá estão bem piores Então assim, a gente percebe uma queda absurda né, Em um tempo muito curto Talvez um dos motivos disso seja a falta de conteúdo ou a falta de uma certa previsão de conteúdo. Além, naturalmente, daquele ajuste que eles fizeram, né? Que não resolveu muita coisa. Eles mataram ali o Swift Master, mas o restante do jogo, né? Que tinha personagens que o pessoal precisava, no caso do Ghost Blade, que, né, que a gente queria que ficasse melhor. Nem mexeram nele. Tiraram ali um come infinito do Grappler... Mataram o Swift Master e acabou. Não fizeram mais nada além disso. E isso não foi suficiente, porque eu tenho uma teoria. Antes deles fazerem ali o ajuste, né? Que era uma meta de 200 players. A maioria ali era jogador de Swift Master. E aí quando mataram ele, esses caras não tinham mais boneco pra jogar. Ficaram pé da vida. E aí os 75 que sobraram foi de players justos, entendeu? Que não usavam Swift Master pra jogar. Pois é, cara. Assim, é um estado muito decepcionante, vamos dizer assim. A gente tava muito animado com o jogo. Você sabe muito bem. A gente fez uma cobertura bem grande. Aqui dele no canal, na época que ele tava mostrando os personagens, o beta e tudo mais, já tomamos strike por conta dessa porqueira desse negócio também, vocês estão ligados aí. E ainda assim, depois nós compramos o jogo, porque a gente não recebeu e a gente fez conteúdo dele aqui ainda e tal, para poder chegar num estado deplorável desse, porque assim, eles trouxeram esse patch balanceamento que foi assim, uma porcaria na minha opinião, porque mexeram em quatro personagens só e mais nada, e agora eles anunciaram alguns balanceamentos pro jogo que vão chegar só no mês de dezembro ainda. E Algumas expectativas também de novos personagens para depois entendeu? Olha pra você ver, a gente tá em outubro cara, o jogo foi lançado em junho mais ou menos, se eu bem me lembro e até agora a gente teve só esse patch mexendo com quatro personagens, não temos nenhum personagem novo que, levando em consideração o padrão dos principais jogos de luta aí, já teríamos sim personagens novos anunciados e até mesmo saindo e um balanceamento que a gente tanto queria pro jogo em todos os personagens né, vamos dizer assim, vai chegar somente em dezembro, daqui dois meses ainda até lá cara, esse jogo ninguém vai estar tá mais jogando, entendeu? Porque vem beta de Street Fighter 6 aí, a galera vai reservar a grana pros jogos de luta que estão vindo aí no próximo ano e ninguém vai ter ânimo, vai ter pique de voltar para esse jogo assim, por conta desse gosto amargo que esse lançamento, esse pós-lançamento dele deixou na gente, por mais que o jogo seja divertido cara, é foda, entendeu? Eu sou um desses caras, por exemplo, que queria muito que o jogo desse certo, ele pode ainda dar Entendeu? Eles podem trazer boas atualizações aí Que dêem uma sobrevida Que incentive a galera a voltar pra ele Por conta das boas ideias que eles tiveram O gameplay é divertido, apesar de apelão para alguns personagens, os personagens são muito Bem feitos, sabe, em termos de design golpes e tudo, eles só pecaram Muito mesmo nessa questão de balanceamento E de atualizações também, principalmente De conteúdo pra nós O que eu imagino é que a Arc System, né Que é quem tá cuidando do projeto aí Junto com a a e tal A Newpool, eu não sei falar esse nome aí a, a mamilos lá. Isso, exatamente, a é Nipples. Eu espero que eles estejam ali cuidando né, do, do projeto com bastante carinho, porque ele tá dentro da agenda de campeonatos da Dark System, né? O é, DNF Online é um jogo que ele, ele, ele é bem forte lá na região da, da China, Coreia e tal, ele é naquela área. E talvez ele tenha cativado players de lá. No entanto, você não pode ficar só nisso, né? Você precisa ser ambicioso, olhar pro restante do mundo, principalmente se você é uma empresa que tem Guilty Gear no meio ali do, do seu acervo. Então não dá pra ficar contente aí com 75 players na Steam, né? Do lado de cá. Talvez isso seja suficiente para eles fazerem uns ajustes bem legais pro jogo aí pro final do ano e tudo mais. E se for um negócio muito bom, tem sim a chance da gente ir lá e, e, e visitar o DNF e se animar com ele de novo. E aí, com isso, pode ser que tenha assim, um ganho de players. É, uma coisa que eles podem fazer para resolver bastante o problema é trazer personagens gratuitos trazer personagem novo e ninguém paga. Isso é uma grande, uma grande forma de se redimir. Eu acho que é uma ótima maneira deles olharem para a situação do jogo e falarem: não, vamos, a gente faz essa atualização, a gente traz esses bonecos aqui. Adiciona de forma gratuita e beleza. É, depois a gente volta, que é o que a gente precisa de cara jogando isso aqui. E aí depois a gente pensa em ganhar dinheiro com ele de novo. Eu acho que essa seria uma ótima, uma ótima forma, sabe? Deles de se redimirem. Porque, inclusive, é um plano que todo mundo esperava que viesse da Capcom no Marvel's Capcom Infinity, né? <risos> Traz a tua gratuita que você ressuscita o jogo. Não fizeram. Deixaram pra lá. Espero que não cometam o mesmo erro da Capcom. Pois é, cara. Então, assim, vamos esperar. Apesar de eu, particularmente, estar bem puto com o jogo, por vários motivos que eu citei aqui no vídeo, né? Eu torço, Cara, para que eles tragam alguns balanceamentos aí, novos personagens e tudo. A ideia do Alanis é realmente muito boa deles de trazerem coisa de graça. Porque se eles forem cobrar por um jogo que a galera abandonou já, não vai voltar, mano. Não vai. A galera vai reservar dinheiro pros próximos jogos que estão vindo em 2023. Então, essas são sim boas ideias para eles poderem tentar dar uma sobrevida para ele, né? E até mesmo incentivar quem abandonou voltar. E principalmente, pelo amor de Deus, cara, arrumar essa bagaça desse matchmaking. Porque tinha algumas vezes que eu ia jogar em off, sem sem live, essas coisas. Que eu ficava um tempão esperando. Eu falei, cara, eu vou fazer coisa. É melhor com o meu tempo do que ficar esperando Minutos e mais minutos poder achar um play. Então assim galera, deixa aqui embaixo agora Nos comentários as suas opiniões aí O que, que vocês acham, o que, que vocês pensam Acerca do que foi o DNF Duo no seu pós-lançamento Se vocês estão decepcionados com o jogo também Se vocês ainda têm algum tipo de esperança Do seu retorno aí futuramente com atualizações A gente vai adorar ver os comentários de todos E novamente pessoal, não se esqueçam De deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui, um beijo Pra todos vocês aí, até mais... É? Fomos!